Oi pessoal, beleza? Aqui é o professor André do canal Matemática Chata trazendo para você mais uma questão de regra de três composta, beleza? Já fez a sua inscrição em nosso canal? Ainda não? Faz lá, vamos lá, aproveita já esse grande momento. Vamos lá resolver essa questão juntos? Ver bem, bem, trabalhando 8 horas por dia, cinco homens constroem um galpão em seis dias. Em quantos dias quatro homens trabalhando 6 horas por dia construiriam o mesmo galpão? Ver bem, eu tenho então aqui que horas por dia, né? HD. tem um homens, vou colocar aqui trabalhadores e dias. Então, trabalhando 8 horas por dia, 5 homens, ou 5 trabalhadores, né, efetuam um o serviço em 6 dias. Trabalhando 6 horas por dia, 4 homens fariam esse serviço em quantos dias? Hã? Beleza? Vamos resolver essa questão? Então, a gente coloca aqui a setinha voltada para baixo, né? Na grandeza que possui o X e faz comparação em relação às outras grandezas, colocando né, as setas nas suas respectivas posições relacionadas. Então, vamos lá. Eu tenho que, trabalhando 8 horas por dia, termina esse serviço em 6 dias. Se eu trabalhar 6 horas por dia, vou, vou terminar esse serviço em mais dias, né não? Então... Se eu reduzir a quantidade de horas diárias, o serviço vai demorar mais tempo para terminar. Então, aqui é inversamente propor é, proporcional. Beleza? Cinco trabalhadores fizeram o serviço em seis dias. Quatro trabalhadores vão fazer o serviço, logicamente, em mais dias. Né? Menos trabalhadores, mais trabalho. Então, é inversamente proporcional. Beleza? Tranquilo? E agora aqui nós vamos armar essa continha super simples. Vai ficar 6 sobre x, né, que é igual... Que é igual aqui, ó. Isso aqui é inversamente proporcional, 8 sobre 6 vai ficar 6 oitavos. Simplificando por 2, vai dar 3 quartos. Multiplicando ali, certo? E aqui também é inversamente proporcional, vai ficar 4 quintos. Beleza? Então, é isso aí. Ó. Eu tenho 4 com 4 aqui, simplifico, dá 1, 3 quintos. Então, vou implicar que 6 sobre x é igual a 3 quintos. Onde eu passo o 5 multiplicando 6, que é igual a 30, e o x multiplicando 3, né? E depois eu passo dividindo 30, vai ficar assim. 30 sobre 3 é igual a x, ok? Então, 30 sobre 3, x... É igual a 10 o quê? 10 10 dias. Beleza? Então, 10 dias. Ora, 6 uh, seis, seis horas de serviço para 4 trabalhadores. né? 6 horas de serviço diário para 4 trabalhadores. Termina aí o galpão né? em 10 dias. Beleza? Ora, e se fosse da outra forma? Né? A forma direta né? para dar 10 dias aqui? É só você multiplicar aqui. 8 vezes 5 vezes 6. Aqui dá 40 vezes 6, 6 vezes 4, 24, que dá 240. 6 vezes 4, 24, 240 por 24 é igual a 10 dias, beleza? Tranquilo? É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo eu espero vocês no próximo, beleza? Com vocês já inscritos aí no nosso canal, tá? Tchau, tchau!